Por que Nicolas Ferreira foi humilhado na Câmara Federal? Como deputado, ele tem direito a fazer questionamentos aos ministros de Estado. Mas na audiência com Flávio Dino, ele foi ridicularizado e humilhado, supostamente por elementos do PT e da esquerda. Nicolas se notabiliza pela agilidade do raciocínio. Não sem razão, foi o deputado federal mais votado do Brasil. Na audiência na Câmara Federal, ele foi chamado de Nicole e Chupetinha. Acredito, ministro, que o senhor tem que tratar essa comissão com respeito, né? sem deboche, sem sorrisinho de canto, porque aqui não tem palhaço, aqui não tem circo e a gente precisa realmente manter o respeito com o parlamento. Vem chupeta. E não, Conduzindo aqui para minha, conduzindo aqui para minha, minha pergunta. Para o meu tempo, aí, de presidente. fala presidente. Não, presidente. É fala não, presidente. Para o meu tempo, presidente. Eu preciso ainda falar. Não fala não. Deixa. Uma deixa, peruca. Deixa o deputado concluir. Nicole. Deixa o Nicole falar. Deixa, deixa o deputado composto. Posso continuar? Pode. Mais petinha. Peraí, aí, presidente. Aí ah, eu não compreendi, presidente. Pode pode continuar, eu falei. Pode continuar. Quem quem quem, quem falou aí? Deputado. deputado. Pre -pre presidente, só uma só uma questão que antes do meu tempo. Se eu faço isso aqui com qualquer deputado me coloca no conselho de ética. Então, todo mundo que é adulto para poder ver que isso aqui aconteceu. Então, presidente, por gentileza, que o senhor tome Cala, alguma logo, decisão rapaz. com isso aqui, porque se fosse o contrário, tava todo mundo aqui ovulando já. Então, poxa, vamos ser aqui no mínimo justo. Verdade. Porque se eu falar alguma ofensa Verdade. com qualquer deputado, Aí, a esquerda fica maluca. Um tipo de anarquia que somente elementos de uma determinada agremiação política são capazes de fazer e, ainda assim, ficar impunes. Quem já os combateu politicamente sabe muito bem do que estamos falando. Eles não têm ética, nem senso de ridículo e muito menos limites para suas aberrações.